Hoje é dia de cantar, vamos lá. What's up, learners? How are you doing today? Júnior Silveira falando, e mais uma vez um prazer enorme estar recebendo... <risos> claro que você conhece, né? É claro que você conhece! <risos> Marcelo, tio do inglês! Hello guys, tudo bem com vocês? Hello sobrinhos que eu tenho muito... sei que tem muitos sobrinhos que estão aí por trás das câmeras assistindo Isso. a nós muito bem. e assistindo o querido Ju, que vocês sabem que eu adoro adoro fazer collabs com ele. Uhum. E hoje nós vamos falar de música. Sim, olha okay, aqui. As melhores coisas de música, referência musical nesse Brasil Minha viola e a, e a tia do inglês Claro, praticamente uma joel que isso? <risos> Hoje o quadro Cante Direito no Caio Como uma Luva Vai ensinar pra você como cantar o refrão Da música Mercy, da música Mercy. Eu acho que foi feita pra mim tipo, Por quê? Marcella. Ah. Não, Eu acho que ele fez pra mim Foi Sean, depois de Sean Se você quiser deixa aqui nos comentários Explica pras isso. pessoas o que você fez pra mim essa música Claro que o Sean, ele é, uma, ele é um como é que fala? Um telespectador assíduo do que a maluco da tia do inglês, lógico. Exato. Então, Ele aprendeu inglês com a gente. Claro, claro. Ele fala igual um nativo. <risos> Bom, o refrão começa na seguinte forma: Please have mercy on me. Okay, very good. Please have Mercy on me Eu adoro essa palavra mercy, mercy. Misericórdia, tenha pena Tem piedade de mim, tem peninha de mim Então pensa que se a gente fosse Trazer essa música pro nosso né, para o nosso Brasil, Sim. provavelmente um cantor de sofrência iria cantar essa <risos> música. Tem misericórdia não, de, score, yeah, de mim, <risos> tô sofrendo, minha namorada deixou. <risos> exactly. Aliás, o Sean tem um pouco essa pegada de músicas Sim. sofredoras, né? Sim. Que ele apanha, sofre, é, é, morre, é, morre tropeçar. amor doentio, né? Isso, Sei lá. isso aí. Benefits, é um pouco a Adele, não você... Isso. Que exatamente, a Adele com calças. Isso. Então, please have mercy on me, próxima parte. Take it easy on my heart Take it easy, baby. Take it, Take it easy. easy. Meu, it easy. dá uma controlada aí. Calma. Cuidado, meu coração, uh -huh. ele é fraquinho. Né? Então é isso que ele quer dizer, take it easy, take então, it né? it easy. então é, se alguém estiver falando muito rápido com você, você pode falar para pessoa, meu, take it easy, tipo, calma uh -huh. aí, né? ou segura até quando, Ou até quando a pessoa tá nervosa, estourada, fala, oh, take it easy take it, easy, take it easy, legal. Então vamos lá, próxima parte é, take it easy on my heart, even though you don't need to hurt me, even though you don't... Mean to her. <risos> ok, vamos falar um pouquinho desse uh, You don't mean to uh -huh. Esse mean, se você for procurar Muitas vezes vai encontrar Com o significado de significar Sim. Tá? E ele significa isso também Mas a gente usa muito, muito Os nativos usam muito Com o sentido de Querer ou ter a intenção de né? Não é isso, Ju? Então. Sim. você não queria me machucar uh -huh. né? é, Eu não te, sei que não você, tinha apesar intenção. de que você não tinha a intenção De me machucar, uh -huh. de me magoar Então é isso que ele quer dizer com esse Men, ok? Men, yeah. Então você pode até men, usar men, isso para pedir desculpa né? Fala assim, oh, I'm sorry I didn't mean to touch you, oh, I'm uh -huh. sorry Fala o nome de uma pessoa errada, fala Júlio, oh, I mean, Júnior uh -huh. Ok, uh -huh. so you can use that too uh -huh. Very good, very nice Mean to hurt me, you keep tearing me apart. You keep, you keep, ó, oh, você continua, você continua e faz mais e cada vez mais. E toda hora você repete fazendo a mesma coisa. Então é isso que ele quer dizer com esse keep, que também serve pra manter, uh -huh. né? Até o Johnny Walker fala pra você: se manter o quê? Keep walking. walking. Ele não falou walking. pra você keep que... Drinking. <risos> o Kip ficou muito famoso também com aquela, uh, aqueles posts, né? Keep calm, não sei o que lá. Isso aí, keep é. calm and talk in English. Exato, Essa é o que eu mais gosto, yeah. na verdade, é um de todos. E esse tearing me apart é mais uma expressão porque tear significa rasgar. Né? Então Tara Park seria assim, você tá, tá me destruindo, você tá me.. É no sentido de magoar mesmo, de causar uma dor emocional. na pessoa está me, me rompendo, rompendo ao meio. Sim, meu Deus. é isso, você tá rasgando o meu coração. Meu Deus. Viu o Pablo da Rocha aí adorar essa letra, Estou... Pablo? <risos> e aí volta aquela parte anterior né? please have mercy on me. Aí depois okay. vem a parte inédita, né? É, exatamente. I'm a puppet on your string. Puppet. I'm a puppet. Uhum. Ó, a gente tem um puppet. Sabe que é mentira, ele é pessoa. Ele desculpa, é uma pessoa, não vai uma falar pessoa que ele é um, um Mas não. ele é um, um puppet. Então significa assim: eu sou, eu sou um, um, um marionete né, nas suas um mãos. mãos. Você um faz toche. o que você quiser de mim. Faz, me, me joga na parede, me chama de negativo. É Peraí, eu escutei alguém falando. Peraí. Ma! Fantástico que é que não tem vida, como assim? Não tem vida, é que assim ela, ela tá tipo manipulando ele, entendeu? Não é você, porque você é gente, você não é um puppy. Sim, sim, sim, você não é puppy. Tá bom, entendi. Ah, bom, então Vamos dar um beijinho na tia. Isso, sem malcriação, tá? Eu adoro essas mulheres que DJ estão no meu canal. E de uh -huh. saber, apesar, e tem outras coisas que a gente usa pra dizer, apesar, né? O uh -huh. even though tem o although, although, e eles têm uma regrinha pra você usar um, um clause ali, um, uma locução. Então sempre tem que ter um sujeito e um verbo pra você poder completar depois do even though. Uh -huh. Então, you got, tá vendo? Então tem uma pessoinha e um verbo, you got, tá bom? Even though you got good intentions, apesar de que você tem. Eu sei que você tem boas intenções, né? I need you, free e eu preciso que você me ajuste livre brincadeira. Eu preciso... e eu preciso que você sabe me free você me liberte sai de mim e me larga para que essa macumba comigo é isso sai me free me larga isso Ok. aí ele termina com vários mercy com isso. vários com várias, com várias marcelas com várias Eu já falou antes vários várias misericórdias vários, né exato. e agora que você já aprendeu o refrão tá na hora da gente cantar junto você Tá na hora ganhar. de você me dar um tostão da sua voz e cantar com a gente direito o Quer refrão que? de mercy are you ready? Oh. let's sing along? let's sing along ok vamos lá tira os móveis da sala os vidros coisa que quebra aí tira manda tudo manda os vizinhos saírem de casa porque o negócio vai estralar aqui vamos, vamos lá. lá please have mercy on me take it Don't need to hurt me. You keep tearing me apart. Won't you please have mercy on me? I'm up on your string. And even though know you got good intentions, I need you to set me free. Won't you please have mercy? Mercy on my heart. Won't you please have mercy? esse vídeo pra ficar feliz, não se esquece de se inscrever neste canal e também de se inscrever lá no canal da Marcela, da Tia do Inglês. Sim. É a e se vocês total. gostaram dessa parceria, pede aqui pro Júlio pra gente se encontrar de novo, que eu quero encontrar de novo com ele pra gente ficar ensinando música pra vocês. Que eu adoro esse quadro, eu acho muito legal, de verdade. E eu espero vocês lá no canal, hein? Parada dela que você brilha. Thank you very much. E lembre-se todos vocês. See you around! Tá. Bye. Tá lá, vai pra lá.